Olá, o meu nome é João Biscaia e venho dizer-te o que podes ler nesta edição do 74. Há 33 anos, a 28 de outubro de 1989, oito sequinedes atacaram a sede do Partido Socialista Revolucionário em Lisboa e mataram a sangue frio José da Conceição Carvalho. O que aconteceu nesta sexta-feira? Quem era José Carvalho? Como é que a extrema-direita regressou às ruas depois do 25 de abril e voltou a matar? Quais as repercussões na política nacional? Começamos a responder a estas perguntas na primeira parte da série Anatomia de um Homicídio, intitulada A Noite do Crime, assinada por Ricardo Cabral Ferdanes e por mim. A edição desta semana conta ainda com o um ensaio da autoria do sociólogo Fernando Ampuda de Aro, que pergunta pelo paradeiro da crítica de classe nas discussões sobre as douradas. Publicamos também as crónicas de Guilherme Trindade e Nuno Serra dos Ladrões de Bicicletas. Boas leituras, resto de boa semana.